NFT, mano, basicamente uma obra de arte digital. E bom, cara, basicamente uma obra de arte digital, assim como uma obra de arte normal, pode se valorizar muito. Cara, tipo assim, por exemplo, quando o Leonardo da Vinci fez a Mona Lisa, ele provavelmente não saberia que hoje ela é mais ou menos estimada em 5.5 bilhões de reais. Mas enfim, por que que vale tanto, cara? É uma obra de arte, uma mulher desenhada. Cara, a gente não sabe por que que vale tanto, mas obra de arte é exatamente isso. A gente define o valor, pelo que ela vale, pelo que ela representa e tudo mais. Obviamente com o NFT, pelo menos por enquanto, não vai valer 5.5 bilhões de reais. Mas alguns milhões, alguns NFTs já valem. E por que isso, cara? Por causa do hype dele, por causa do que ele representa, por causa da comunidade dele e tudo mais. Então, no vídeo de hoje, você vai conferir os 10 NFTs brasileiros com mais potencial de valorização. NFTs ainda pequenos, mas que se vir uma comunidade forte, podem valorizar muito. E se você adquirir, pode valer a pena. Obviamente que é um mercado altamente especulativo, mas de qualquer maneira, eu gosto bastante. E bora lá. Então, em décimo lugar, galera, eu trouxe pra vocês o NFT Catch Heart. E eu trouxe esse NFT aqui, porque ele tem 73 itens e tem 3 donos, NFT de apenas 0.001 Ethereum, e eu achei legal a arte dele aqui, são gatos, tá? Diversos gatos aí, no estilo CryptoPunks, lembra muito os CryptoPunks que pra quem não sabe, é tipo a primeira coleção NFT já feita, então assim é a mais cara de todas, já são 853 mil Ethereons transacionados então, é cara, eu gosto desse estilo de arte, e cara, lembra também muito o Cachorro Caramelo, né? Que é a maior coleção brasileira de NFTs, e são cachorros pixelados, então cara, e de cachorros pixelados para gatos pixelados, eu acho que faz muito sentido e se a galera abraçar o projeto lá dos gatos eu acho que tem muito potencial de valorização em nono lugar galera, trouxe o projeto mais engraçado NFT que eu já vi, que é o projeto brasileiro Coxinhas, mano por enquanto são 16 itens, só um dono aí mas cara, é assim, uma arte bem simples e tal, e você pode falar, o que, que o Stick tá arranjando mano, com esse projeto nada a ver, irmão é uma pessoa bem simples que fez, com certeza esse projeto qualquer um faz ele, mas cara ele teve a coragem de botar pra venda e por que, que eu acho que tem um potencial aqui mano porque obviamente se uma comunidade abraçar isso daqui para fazer virar meme pode valorizar muito mano se a galera fazer isso aqui virar um meme e, e fazer o bagulho viralizar cara NFT arte é basicamente isso depende da comunidade então se a comunidade falar que isso aqui vai valer é, mil reais cara vai valer depende da comunidade então tem esse potencial aí de valorização. No TikTok, ele tem 162 seguidores e já posta aqui as coxinhas dele. Então, tipo assim, mano, se você pega uma coxinha ali dele, compra, baratinho. E, cara, se ele estoura aqui no TikTok, você vai se dar muito bem, porque vai valorizar muito as coxinhas dele. Em oitavo lugar, galera, trouxe o Grumpy Ape Trop. Cara, bem legal esse estilo de arte aqui, porque ele foi inspirado no Bird Ape, né? Com certeza, os macacos aí mas com detalhes brasileiros, tipo olha esse Ronaldinho aqui, que show de bola várias referências, muito bacanas então achei muito legal o olhar do Dragon Ball aqui então primeiro que por ter se inspirado nos board Apes aqui, eu acho que tem o potencial da galera abraçar o projeto além de que eles têm feito marketing aí como por exemplo essa divulgação aqui do reinvestidor que é um grande cara aí dos investimentos então por isso eu acredito que tem um certo potencial de valorização em sétimo lugar galera, é a Salsage Dog né, que basicamente é os cachorros salsichas mano, são 51 itens e 5 donos, e esse é um dos NFTs que eu sou dono por quê, mano? Porque é um cachorrinho salsicha aí, tá ligado? E basicamente mano, lembra também muito cachorro caramelo cachorrinhos pixelizados, e eu acho que se a galera abraçar o projeto tem muito potencial para valorizar por até porque a arte é muito bonita na minha opinião achei bem bacana tá no TikTok eles ainda tem só 38 seguidores então é também mais um projeto se um vídeo deles aqui viralizar a coleção vai dar uma hypada, vai dar uma viralizada e pode ter um potencial aí de valorização em sexto lugar galera a coleção Calango Club NFT são 15 itens por enquanto com um dono apenas mas é uma coleção cara dessas do vídeo uma das mais bonitas na minha opinião ele pegou aqui um calanguinho mano que representa muito bem o Brasil por isso que eu achei bacana bacana, olha esse calanguinho aqui cangaceiro, que da hora, então por beleza, mano, por estilo e representatividade do Brasil, olha só o calango índio por esses detalhes, olha o calango do correio aqui também, é, enfim, eu achei muito legal essa coleção para trazer aqui para vocês porque é bonita, é da hora, e cara ele tem 210 seguidores aqui no TikTok, então também é um potencial aí de ainda começar a viralizar ainda começar a hypar ao longo do tempo bom galera, agora chegamos aqui no top 5 mano, com a coleção Burbs and Frogs o que, que seria isso, mano? Seria a tradução aí de passarinhos e sapos simplesmente isso, o cara fez passarinhos e sapos numa só coleção, tudo pixelado mas de uma maneira bem bonita, bem legal tá? Então são diversos aí passarinhos e diversos sapos da mais diversa maneira que o cara fez mano, tem pinguim, tem sapo, tem arara tem flamingo uma conexão bem diferenciada aí. Mas cara, ele já tem 803 seguidores aqui no TikTok e vem postando vídeos aí diretamente. E cara, é, assim como todos os NFTs aí do Brasil, tá começando a galera curtindo no TikTok, tá começando a viralizar. E, então eu acredito que ao longo do tempo pode começar a ter uma valorização nesse tipo de projeto. Em quarto lugar também um projeto parecido aí, pixelado. E agora o negócio vai começar a ficar cada vez mais insano. Projeto Save the Trees. Cara, são 577 itens já, com 10 donos. Tá? Então já, já começou a ter mais um volumezinho aqui nesse. E, cara, bem legal o estilo de arte, bem simples, mas legal. E o mais bacana desse projeto é que 30% do money aqui, do dinheiro que eles ganham, vai ser revertido em doação a instituições que ajudam, né, nessa questão o quê, mano? Save the trees, ou seja, salvar as árvores, tá? Então, basicamente, cara, ele já tem 1019 seguidores no TikTok e 30% será a natureza brasileira. Então, sei lá, tipo, a Amazônia, aqui não tem detalhado aqui os detalhes, mas 30% vai ajudar nas árvores. E aqui já tem diversos diversos vídeos, muitos aqui começando a viralizar, então eu acho que esse projeto aqui, por estar tá ajudando a natureza e por já tá com bastante conteúdo aí, eu acho que ele tá num potencial aí de valorização também. Galera, agora chegamos no nosso top 3 com um projeto muito lindo, um dos mais bonitos aí do vídeo, Dogs Team, mano. Olha só que da hora, tem um cachorro muito bem feito, tá? Tem um cachorro Batman, cachorro Caramelo, cachorro do Exército Brasileiro, Venom, Homem-Aranha, Matue, Superman, enfim, Mandrake, são diversos aí, tem do Corinthians e tem muito mais que ele dá pra fazer. Cara, é um projeto que eu achei, por beleza, muito top. E ele ainda tem já, mano, 6.515 seguidores no TikTok. Então tá ainda começando a viralizar, tá? Ele tá começando a fazer cada vez mais artes. Então eu acredito muito no potencial desse cara aqui. Porque tem um traço muito top. E também por tá começando a viralizar. Então tem um grande potencial. Em segundo lugar, galera, resolvi trazer pra vocês o projeto Jeff Cat tá? Que são 48 itens já com 10 donos. Mano, 0.004 Ethereum aí é o Floor Price. E cara, são gatos aqui. Um estilo de desenho horinha, certo? Bem bacaninha. Tem aqui o Kratos, tem o gato é, do Egito, gato Kaka, gato alien. Então tem diversos gatinhos aqui. E por que que eu acho que esse potencial é um dos que mais tem valorização aqui para trazer pro top 2? Porque, mano, o dono dele aqui no TikTok já tem 27.4 mil seguidores. Então ele tá fazendo NFT só há um mês e ele vai estar tá doando aí 30% para caridade de gatinhos. Então, mano, pouco tempo, um mês, o cara já tá começando a viralizar e tem essa causa social por trás de ajudar os gatinhos, mano. Então, por isso que eu acho acho que pode ter muito potencial aqui, vai começar a viralizar os vídeos dele, e aí pode estar tá valorizando a coleção dele, fechou? E em primeiríssimo lugar, galera, tive que trazer aqui a coleção Dr. Pepper, né, o Dr. Pepper em NFT, por enquanto são 35 itens com 10 donos, e cara... Por que, que essa coleção aqui no nosso top 1? Porque é uma coleção realmente de alguém que já tem uma certa relevância grande, tem uma certa relevância grande aí no mundo real, mano. Então são diversos personagens aí, cara. E você já deve ter visto alguma tirinha, alguma piadinha aqui do Dr. Pepper, né? Basicamente são 118 mil seguidores no Twitter aqui. Então, mano, eu acho que pode muito valorizar isso aqui ao longo do tempo. Ele começando a divulgar mais aqui o projeto e, cara, já é famoso. Então acho que no futuro pode sim dar muito bom. Você já deve ter visto, cara, alguma tirinha aqui deles, são NFTs bem simples, né, mas por serem aí famosos, personagens já famosos, eu acho que pode, ao longo do tempo, sim, ter muita valorização, certo? E bom, galera, basicamente, esse foi o vídeo de hoje, tá? E pra finalizar, eu quero deixar bem claro que esse vídeo não é uma dica de investimento, porque, cara, obviamente o mercado de NFT é altamente especulativo. O NFT pode valorizar muito, mas pode não valer nada também. São só projetos aí que, cara, são especulativos mesmo e, e que eu sou muito entusiasta, então eu gosto muito, mas eu sei que é alto risco aí, cara, então não é nenhum investimento aí, né, mano? Não é algo mais ali especulativo mesmo, que pode dar muito certo ou não. Então é mais pra você apoiar projetos brasileiros e quem sabe se dá bem, fechou? Mas de qualquer forma, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, vou deixar aí nos cards e no final aí mais vídeos sobre NFTs e até a próxima!